Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste vigésimo nono domingo do tempo comum O tema abordado pelo evangelho é a oração É importante a gente ter presente que Jesus rezava E quando Jesus rezava era Deus que estava rezando ele retirava-se para ficar a sós em oração. Ele sentia a necessidade de se encontrar consigo mesmo e em comunhão com o Pai, por uma questão de fidelidade à missão que o Pai havia confiado a ele. Bonito é o relato hoje, na primeira leitura, da oração de Moisés Moisés enquanto ele rezava os israelitas venciam os amalecitas quando os braços caíam os amalecitas é que venciam vale a pena ler esta leitura rezar não é em primeiro lugar uma multiplicação de palavras Rezar é antes de mais nada uma postura nossa diante de Deus É a postura de quem se joga com toda a confiança nos braços do Pai E diz, seja feita a vossa vontade E seja feita a vossa vontade porque nós sabemos Que Deus sabe melhor do que nós precisamos, do que nós mesmos então, quando a vontade do Pai se realiza conosco, é certo que uma coisa boa está acontecendo. Por isso, São Francisco, ele reza assim. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, concede a nós, míseros, fazer por causa de ti mesmo, isto que sabemos que tu o queres. E sempre querer o que te apraz, para que assim interiormente purificados, iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, possamos seguir os vestígios do Teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegar unicamente a tua, por Tua graça a Ti, ó Altíssimo. Que na trindade perfeita e na unidade simples, vives e reinas, e és glorificado, Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos. Rezar é estar diante de Deus com toda a humildade de coração. Que Deus seja louvado.